Lorena. Oi, meu nome é Maria Luísa. Somos da Escola Seu de em Seu Desacultado de Master em Jaguaribá da Crede 11, em Jaguaripo. E estamos concorrendo ao Ceará Científico de 2022, na categoria Linguagens e Tecnologias, com o projeto o Poder da Arte na Saúde Mental. Tendo como orientadoras Hilda Félix e Andréa A arte é um caminho que leva o ser humano a desenvolver sua imaginação e emoções de uma forma significativa, prazerosa e criativa. O presente projeto tem como foco a importância das aulas práticas de arte na melhora dos estudantes de forma pedagógica e também busca diminuir os casos de problemas psicológicos que predominam na nossa escola. O projeto é e de de de forma as emoções agem no nosso comportamento, provocando assim uma reflexão e suporte para o autoconhecimento através de aulas práticas de arte com a melhoria para a saúde mental. Isso, o projeto faz uma análise bibliográfica que assegura uma fundamentação teórica acerca do poder da arte na saúde mental e como se processa o seu desenvolvimento, promovendo a escola como um celeiro de talentos e formadora de cidadãos mais saudáveis mentalmente e atuantes na sociedade, tendo como parceria o setor público municipal e também profissionais da Credion. Foram realizadas pesquisas qualitativas e quantitativas, oficinas de desenho realista e de pintura, oficinas de dança realização do salão artístico e literário, rodas de conversa, palestra com o psicólogo do CRAS e CREDI11 e acompanhamentos individuais, produções de obras de arte em formato digital, exibição do filme Início, Coração da Loucura e o um documentário sobre o libertado. E no filme Início, Coração da Loucura, que exibimos aos estudantes, mostra como as pessoas que antigamente eram tidas como loucas, recebiam um tratamento agressivo como lobotomia, eletrochoque, muitas vezes eram afastadas do convívio familiar e também colocadas em manicômios e tudo isso nem tinha um resultado satisfatório só deixavam eles com inúmeras sequelas. Alice Magalhães da Silveira, ela foi uma médica psiquiatra e pioneira nesse tratamento mais humanizado. Ela utilizava a arte como sua aliada e mostrava como podemos viver sem sofrimento mesmo tendo algumas adversidades na mente. Só bastava ter alguém que nos escute. E entenda sem julgamentos. Os dados mostram que essa assunto chegou com mais intensidade do que imaginávamos dentro da nossa escola. E o nosso desafio é contribuir para romper os sinais que geralmente imperam neste espaço, buscando, assim através de atividades artísticas práticas, auxiliar o controle dos problemas psicológicos que atingem grande número de estudantes atualmente. Com isso, pretendemos implementar uma postura participativa no desenvolvimento do trabalho artístico, a partir da intervenção dos problemas que afetam esse público. Levamos a reconhecer a importância do cuidado da saúde mental na nossa vida e na vida dos outros. Esta pesquisa revelou algumas emoções em conjunto com a arte, melhora a qualidade das relações. Ela se centra no em um fator emocional, nos ajudando a ser mais conscientes em relação aos aspectos obscuros da mente humana e proporcionando, deste modo, o um melhor desenvolvimento pessoal.